Alô? Oi, Dona Geira. A senhora não veio pro Barracão? O ensaio já começou. Eu não posso ir não, Deco. Eu tenho que terminar de fazer pelo menos mais três fantasias ainda hoje. Ah, não acredito, Dona Geira. A senhora trabalhou tanto nesse evento com a gente. Não dá mesmo pra vir? Infelizmente não dá não, Deco. Mas me diz uma coisa. Você acha que com o público que tem aí vai dar pra gente arrecadar aquele dinheiro que a comunidade precisa? Ah, ainda não contabilizei. Mas olha... Tem muita gente chegando, viu, Dona Geira? Acho que vai dar sim. Será? Eu tô preocupada. E se a arrecadação da bilheteria não for suficiente para contratar as costureiras da comunidade? Eu achei muito baratinho o ingresso. Pois é, Dona Geira. Eu queria cobrar 20 reais por pessoa no começo. Mas aí eu encontrei o Ronaldo, sabe? O contador que mora aqui na comunidade. Sei, sei. Mas o que ele disse? Então... Ele me convenceu que a gente teria mais lucros se cobrasse 11 reais por pessoa. Segundo ele, assim a gente conseguiria dinheiro para contratar mais costureiras da comunidade do que a gente pensava. Aí a senhora pode até costurar menos e vir aqui para a roda de samba, hein, dona Gera? Então acho bom você se lembrar como é isso, meu filho. Porque agora você vai ter que me explicar tudinho. Senão, eu não largo minhas costuras aqui, não. Então, o Ronaldo fez umas contas baseado no resultado da bilheteria das cinco últimas rodas de samba que a escola organizou para arrecadar dinheiro. Na primeira festa, o ingresso custou 20 reais e vieram mil pessoas. Na segunda, vieram 5.500 pessoas e o ingresso foi de 10 reais. É, eu me lembro. Essa foi uma festa de arromba. Mas me parece que o pessoal reclamou, né? que, mesmo vindo tanta gente, o lucro foi pequeno. Boa memória, dona Gera! Por isso, na terceira festa, o pessoal aumentou o preço do ingresso para 15 reais. Vieram 3.300 pessoas. E, de novo, o lucro não foi satisfatório. Isso continua acontecendo nas outras festas. Na penúltima, o ingresso custou 17 reais, e vieram 2.300 pessoas. E, na última festa, o pessoal radicalizou. O ingresso foi de 5 reais e vieram 7.700 pessoas. Que nem me lembre. Essa festa foi mesmo inesquecível. Pois é, foi uma super festa. Mas em termos de lucro, continuou sendo um fiasco. Vamos visualizar essas situações em um gráfico em que o eixo Y vertical representa o número de pessoas e o eixo X horizontal representa o preço. Agora vamos colocar os pontos que correspondem à primeira festa, a segunda, a terceira, à quarta e quinta. Veja só, dona Geira, esses pontos sugerem uma reta decrescente. Então vamos traçar uma que represente bem os nossos dados. É, isso faz sentido, meu filho. Porque quanto mais caro cobramos, menos gente vem. É isso que esse gráfico está dizendo, não é? Exatamente, dona Geira. E toda reta pode ser traduzida por essa equação: y é igual a b mais a vezes x, onde b é o ponto onde a reta corta o eixo y. E A é o coeficiente da reta, que é negativo se for uma reta decrescente e positivo se a reta for crescente. No nosso caso, B, que é o ponto onde a reta corta o eixo Y, será 10 mil, que é a quantidade de pessoas que irão à festa quando o preço for zero. E A se relaciona ao coeficiente da reta, que é dado pela razão entre a variação do número de pessoas pela variação do preço do ingresso. No nosso caso, ele que tem sinal negativo, já que a nossa reta é decrescente. Então, essa reta representa o número de pessoas em função do preço cobrado. Tá certo, meu filho. Mas aonde entra a nossa arrecadação? Essa é a grande sacada, dona Geira. O Ronaldo me explicou que a arrecadação é igual ao preço do ingresso vezes o número de pessoas, menos os gastos que a gente terá com o evento. Certo? Claro. E quais serão os nossos gastos? Ah, eu fiz as contas e o custo é baixo, viu? Só vamos pagar o aluguel das mesas e cadeiras. O resto é tudo voluntário, inclusive os músicos. O custo ficou em R$ 656. Reais. É, até aí tudo bem, né? Mas eu ainda não entendi. Como a gente sabe qual o melhor preço para cobrar o ingresso? Calma, dona Geira, a gente chega lá. Pelo que vimos, então, a arrecadação da festa pode ser entendida como uma relação entre as variáveis preço do ingresso, número de pessoas e gastos com a produção da festa. A variável que interessa para a gente é preço do ingresso, certo? Então vamos chamá-la de X e substituir o valor dos gastos. Agora a gente pode substituir o número de pessoas pela equação daquela reta, que é a função que representa o número de pessoas. A equação então fica assim. Agora vamos dar uma olhada no gráfico dessa nova equação que encontramos. O eixo vertical do gráfico representa o lucro e o eixo horizontal representa o preço cobrado pelo ingresso. Veja, dona Gera, que os eixos estão em escalas diferentes e, apesar de estar muito próxima, a parábola não passa pela origem. A função que obtivemos é uma função quadrática, logo, o gráfico dela é uma parábola e, nesse caso, com a concavidade para baixo. Deco, seu gráfico ficou muito bonitinho. Mas você ainda não me explicou por que é 11 reais, filho. Estou quase chegando lá, Dona Geira. A senhora está vendo que no gráfico há um valor máximo que o nosso lucro consegue atingir? Esse ponto representa justamente o valor de ingresso que vai dar o maior lucro. Ah, agora você está começando a falar a minha língua. E qual é esse valor? Graças à simetria da parábola, sabemos que o ponto de máximo fica exatamente no ponto médio das duas raízes que são os dois pontos da parábola que cortam o eixo x. Essa é a equação que fornece as duas raízes de uma função quadrática. Cada uma das raízes vem de um dos sinais da raiz quadrada, que faz parte da equação. Como eu disse, a coordenada x do ponto de máximo é igual à média das duas raízes. Quando se tira a média entre elas, as duas raízes quadradas se anulam por terem sinais opostos. Assim, se chega à seguinte equação para a coordenada X do ponto de máximo do gráfico de uma função quadrática. Agora, substituindo os coeficientes da função nessa equação, o valor obtido é de aproximadamente 11,11. ,11. Mas para evitar troco com um monte de moedinhas, vamos arredondar o valor para 11 reais. Ah, agora eu entendi. E para a gente saber quantas pessoas tem que vir para que o lucro dê certo, é só a gente usar aquela primeira função do número de pessoas, é isso? Isso mesmo. Fazendo as contas de acordo com a equação, vai dar 5.050 pessoas. E qual vai ser o nosso lucro, então? Para isso, vamos usar a função quadrática. Substituindo os termos da equação, 54.894 reais. Com esse valor, dá pra gente contratar quase 100 costureiras com salários de R$ reais. É o que a senhora precisa pra dar conta das fantasias da escola esse ano. Então, agora não tem mais desculpa, dona Geira. A senhora vem ou não vem? O quê, meu filho? Eu já até larguei a máquina de costura. Eu tô aqui, ó, ajeitando meu cabelo, já vou passar meu batom. Em 15 minutos eu tô aí pra gente comemorar na roda de samba. Então estamos aqui esperando a senhora. Até daqui a pouco, hein?